Olá, boa noite! Seja bem-vindo ao treinamento Imersão Digital para lojistas. O nosso objetivo aqui é passar os princípios básicos de como você pode utilizar as redes sociais para divulgar a sua loja, para promover o seu negócio local, para fazer anúncios patrocinados. Você vai entender como fazer publicações, o que fazer, como fazer, por que fazer e também utilizar ferramentas para até mesmo vender produtos eh, da sua loja física através do teu facebook e do, e do teu instagram tá nós vamos trabalhar aqui desde o zero então é um conteúdo que vai desde o básico até o mais avançado então você que às vezes não tem conhecimento nenhum de internet, às vezes não tem nenhuma página no Facebook, não se preocupe, nós vamos estar passando essas, essas informações desde o início né? e você que já está mais adiantado, que já conhece um pouco mais, fica ligadinho com a gente que eu tenho certeza que vai ter muita dica aqui que vai servir para você também. Então, nós vamos dividir em quatro tópicos, nós vamos trabalhar primeiro as configurações principais da plataforma do Facebook e do Instagram. É a geração de conteúdo, né, para você entender o que que é avatar, o que que é persona e as ferramentas de produção, anúncios patrocinados e aí eu vou falar para você sobre o gerenciador de anúncio e vou já te dar um toque para você não utilizar o impulsionar e nem o botão promover, né, e dizer para você por que, que a gente tem que fazer anúncio e por que que os, as publicações orgânicas sem pagar já não funcionam mais Tá? E também te apresentar algumas ferramentas de venda, tá OK? Vamos tentar fazer tudo isso num tempo curto e da forma mais prática possível, tá OK? E lá no final eu vou te dar uma opção de você ter uma mentoria exclusiva comigo para mim te ajudar a acompanhar a você fazer tudo isso e também uma uma oferta que eu tenho certeza que vai te agradar e vai fazer toda a diferença no seu negócio vamos, vamos continuar então e vamos seguindo é, primeira coisa eu quero dizer que se você ficar até o final você vai ganhar vários presentes e que eu vou estar tá dando para você durante esse treinamento tá são tabelas gráficos é, planilhas já pré-programadas para você produzir conteúdo enfim Fica comigo até o final, vou liberar algumas aulas do meu curso gratuitamente para você também. Então, vai seguindo aí, que além do conteúdo que você tá, já vai ganhar gratuitamente aqui, você vai ter também acesso a bastante conteúdo pago, que eu vou dar para você gratuitamente. Ok? Vamos dando sequência aí, primeiro eu quero te mostrar o porquê que as redes sociais é o poder nas suas mãos. Para isso, eu vou fazer um parâmetro geral, né? te mostrando o poder que o Facebook tem hoje no mundo, tá? É, ele completou 15 anos o ano passado e atingiu aí a marca dos 2.3 bilhões de usuários em todo o mundo. E a gente consegue ter um pouco do perfil desses, desses usuários e, principalmente, no Brasil hoje o perfil é que 54% são mulheres, 46% são homens e essas pessoas, é, 70% dessas pessoas acessam o Facebook ou o Instagram pelo menos uma vez no dia, tá? e 95% dessas, pe dessas pessoas é, preferem utilizar o celular para acessar as redes sociais. Então, é, a gente tem que realmente dar atenção para as redes sociais, porque é o, que é, o, é o fenômeno do momento. tá? O Brasil é a terceira maior base do Facebook, com mais de 140 milhões de usuários hoje somente no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que praticamente 81% dos brasileiros estão ativos nas redes sociais. E não se iluda pensando que é só é, jovem é, ou pessoa de menor idade, não. É, última, na última pesquisa do ano passado, é que 54% é, de aumento das contas feitas por pessoas que tem acima de 55 anos então quer dizer, pessoas também acima de 55 anos estão se cadastrando diariamente na plataforma do Facebook e utilizando o Instagram tá? E eu quero perguntar para você, você sabe aonde que tá a audiência do seu cliente? A gente tendo uma noção de todo esse crescimento do Facebook, crescimento do, do Instagram, crescimento do WhatsApp, enfim, de todas as redes sociais, hoje a pergunta que nós fazemos é onde está a audiência dos nossos clientes? O que, que os nossos clientes têm consumido de mídia? Tem consumido televisão? Tem consumido rádio? Jornal? É, ele tem acessado, é, recebido muito bem quando alguém passa com o som de rua é, na casa dele ou quando ele está andando na rua e alguém passa com o som de rua ligado do lado dele? Ele tem consumido esse tipo de mídia? Né? Aí eu pergunto para você. Né? Faz um parâmetro, tira por base os seus hábitos de consumo mesmo. Você assistiu televisão hoje? Você ouviu rádio hoje? Ou você leu algum tipo de jornal hoje? Se sim, se você consumiu algum tipo de mídia é, tradicional hoje, você chegou a prestar atenção em algum anúncio que passou? Algum anúncio que estava lá no jornal, que passou na TV ou que passou pelo rádio? Às vezes sim, mas muito difícil. E eu vou te falar que a grande maioria não. Tá? Isso porque o anúncio que nós temos feito na mídia tradicional, ele tem sido ignorado pela maioria das pessoas. Eu trabalho... Há 20 anos como publicitário, como agência. Minha formação é em marketing e propagandas. E durante 20 anos eu trabalhei fazendo anúncio para lojista. Hora trabalhando na televisão, hora trabalhando no rádio ou hora trabalhando no jornal ou trabalhando como agência. Nos últimos 7 anos eu tive um jornal impresso e decidi mudar ele 100% online, porque eu já percebia que as pessoas não estavam mais acessando a mídia impressa e acessando a mídia tradicional. Por isso que eu investi muito tempo, dinheiro, estudo para entender como funciona o consumo das pessoas é, de mídia e como é, conseguir com, impactar essas pessoas com o anúncio dos lojistas dos meus clientes. E eu vi que eu consigo ter muito resultado e que o resultado hoje de fato está na mão das pessoas utilizando as próprias redes sociais. É, Qualquer é pergunta. Imagina se você pudesse filtrar na sua cidade é, os clientes por região, por interesse ou por comportamento, por idade, por sexo e conseguir entregar a sua propaganda só é, no seu raio de atuação e apenas para as pessoas que realmente se interessam por aquilo que você vende. É isso que a internet é, isso que as redes sociais Possibilita você fazer hoje, tá? Então, para começar já de fato o, con o conteúdo, eu vou te mostrar algumas configurações básicas que você tem que fazer na sua página. E não se preocupe: se você não tem uma página ainda no Facebook, eu vou te dar um acesso depois para te ensinar como criar uma página no Facebook e até como é, transformar o seu perfil em uma página. Então, continua ligado com a gente, né? E, e vamos, primeira coisa, entender. Por que ter uma página no Facebook? Às vezes, ah, eu não gosto de Facebook, eu sou mais ligado no Instagram, para mim não me interessa o Facebook. Mas você tem que entender, primeiro de tudo, que hoje as ferramentas do Facebook, do Instagram e do WhatsApp são da mesma empresa. E praticamente todos os recursos que eles oferecem estão interligados uma plataforma com a outra. Então, é importante que você... É, comece a se acostumar e, e, e não vai ter como correr de ter perfil no Facebook, ter perfil no Instagram, enfim. É, agora, o que eu quero te passar é a importância de você entender a diferença entre um perfil no Facebook e uma página no Facebook. Primeira coisa é que o perfil ele é como se fosse um CPF e a página é como se fosse um CNPJ. Para você montar a sua loja, é, você, pessoa física com CPF, teve que abrir um, uma empresa, um CNPJ, tá certo? Então, a sua loja física, a sua loja jurídica tem um CNPJ. Você, pessoa física que é dono da loja, tem um CPF. A lógica é a mesma. Você, pessoa física, tem um perfil no Facebook. E você, pessoa física com um perfil no Facebook, é dono de um, uma página jurídica, uma página é, com perfil jurídico, na, no Facebook, tá certo? É, e da mesma forma aqui na vida real, na vida física o perfil com CNPJ e, a, e a você, pessoa física com um, um CPF, quando vai abrir uma conta no banco, por exemplo tem algumas, algumas restrições é, na quando você vai como CNPJ, você vai ter outras vantagens. Para você abrir uma conta de pessoa física é diferente de uma conta de pessoa jurídica. Em relação a tomar, a, a tomar crédito, a fazer empréstimo, financiamento, a ter limite, enfim. Existem diferenças que são importantes e que você deve considerar na hora de ter um perfil no Facebook e ter uma página para divulgar a sua loja. E eu vou te dar oito motivos para você ter uma página e não um perfil quando vai tratar da sua loja tá a primeira coisa que a gente tem que entender são as barreiras legais o facebook tem uma política é, e, um, e tem os termos de serviço do facebook que impedem você utilizar o seu perfil de pessoa física para promover uma loja para promover um negócio é, e, e, inclusive se ele consegue identificar que você está utilizando um perfil pessoal para promover uma loja, para promover um negócio é, ou um serviço, ele pode até derrubar esse perfil teu. Então imagina você aí levar é, um bom tempo para conseguir juntar bastante pessoas, bastante amigos aí nesse perfil da sua loja, começar a utilizar esse perfil da sua loja para divulgar o seu negócio e de repente o, o, o Facebook vai lá e corta esse perfil, você perde esse perfil e perde todo esse trabalho que você fez. Outra coisa são o limite de conexões. Com o perfil, você consegue ter no máximo 5 mil amigos. Tá certo que às vezes demora bastante para você conseguir 5 mil amigos. E... Só que quando você trata de divulgar a sua loja, divulgar o seu negócio, eu tenho certeza que você vai precisar de muito mais do que 5 mil pessoas para você fazer uma divulgação que realmente te dê um resultado. Tá? Enquanto na página você consegue ter muito mais que isso. Porque a página não tem restrição de pessoas. E na página você consegue promover essa página, fazendo com que mais pessoas curtam essa, essa tua página. Inclusive você segmentando quem, que tipo de pessoa que você quer que curta. Se você tem uma página de um salão de beleza, por exemplo, você consegue segmentar e promover essa página para que só pessoas, só mulheres curtam a sua página. E assim por diante. Tá? Na página você consegue utilizar abas personalizadas. E o que, que são essas abas personalizadas? São locais na página do Facebook em que você consegue colocar vídeos, fotos, informações da sua página, informações sobre a sua loja. Você consegue colocar, por exemplo, um, catá um cardápio do seu negócio. Se você tiver um restaurante, por exemplo, você consegue colocar o cardápio do seu restaurante. E eu vou mandar para você, eu, já o primeiro presente que eu vou te dar para você chegar até aqui nesse vídeo, nesse treinamento, eu vou te ensinar como instalar aplicativos na aba personalizada da sua página. E esse link, com essa aula que vai te ensinar como fazer a é, ativação né, dessa, dessa personalização das abas, esse link eu vou mandar para você no grupo do Telegram. Aí, se você, aí você pode dizer, ah, Rodrigo, mas eu não tenho o Telegram, não quero saber do Telegram. Eu vou te dizer uma, mais uma coisa. Você está buscando esse treinamento porque eu sei que você quer crescer, que você quer aprender como utilizar as redes sociais. Então, uma dica que eu vou te dar é começar a usar o Telegram. É fácil. Tá? É uma opção que você tem além do WhatsApp. E, e, e tem recursos no Telegram que você não tem no WhatsApp. E mais lá na frente, em outros, outros treinamentos que eu vou estar tá passando para você, eu vou te ensinar algumas estratégias que você pode utilizar, que dá para fazer com o Telegram e fica muito mais difícil você fazer com o WhatsApp. E quando, depois que você instalar o Telegram, você faz uma busca na lupinha em cima ali, é fácil de achar, você digita lá, clique lojistas, você vai achar lá o canal, dicas clique lojista e entra nesse canal, é facinho. E lá nesse canal você vai ter um link dizendo para você, mostrando para você como instalar os aplicativos na aba personalizada da sua página, beleza?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 Dando sequência, nós vamos. É, eu vou te mostrar como que faz para você colocar aí também na sua página um CTA em inglês e na gira do marketing digital eles chamam de call to action, que é uma chamada para ação. Essa chamada para ação é um botão que a gente vai instalar na sua página para fazer com que as pessoas é, entrem em contato com você. Enfim, eu vou novamente compartilhar a minha tela com você e vou mostrar para você lá na minha página. Então a gente volta aqui para a página do Facebook e aqui na página do Facebook, ele vai te dar a opção. Eu tenho aqui já instalado, eu vou excluir o botão e vou instalar de novo para você ver como que faz, tá? É aqui em cima. Você não tendo ainda esse botão instalado, quando você entrar na sua página, vai ter essa opção aqui, ó. Adicionar um botão, tá? Quando você clicar aqui em adicionar um botão, ele vai já te dar as opções do que, que você pode colocar como botão ali. Eu vou mostrar aqui, entrar em contato com você. Tá? E eu vou usar, aqui tem várias opções, fale conosco, enviar mensagem, ligar agora cadastrar enviar e-mail eu vou aí você vai testando qual você achar melhor eu vou mostrar aqui como a gente utilizar aqui o enviar mensagem que a pessoa vai poder enviar mensagem direto no Messenger do facebook já tá então eu cliquei ali em enviar mensagem vou voltar aqui para demonstrar cliquei em enviar mensagem selecionei a caixinha enviar mensagem fui aqui em avançar aqui embaixo minha imagem está tampando um pouco mas dá para ver Aí ele vai te dar a opção, seu botão enviar mensagem. Você clica lá para onde você gostaria esse botão direcionar essa pessoa. Você coloca lá Messenger. Tem a opção de você configurar também para você mandar direto para o teu WhatsApp. Mas não é essa a opção agora. Eu vou ter que te mostrar depois como configurar o teu WhatsApp na tua página. Isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Ou quem sabe até hoje você consegue ter acesso a isso. tá? Clicou lá em enviar mensagem pelo Messenger. Você coloca concluir e pronto, tá lá configurado o botão enviar mensagem. Beleza? Quando a pessoa clicar, entrar na sua página e clicar nesse botão, vai cair direto, aqui eu vou fazer um botão teste, ele vai cair direto aqui, ó uma mensaginha para a pessoa, ela cair direto no teu message, do teu Facebook. E aqui no caso, ela já recebe, já pode também, você pode ativar, a opção dela de começar a já recebeu uma mensagem de autoatendimento. Isso mais para frente a gente vai conversar. É sobre... Aí eu vou estar tá falando sobre os boots... Os chats de alto atendimento, atendimento são atendimentos que funcionam 24 horas, então qualquer horário que ela entrar na tua página, ela pode já começar a ser atendida, você consegue segmentar o que, que ela quer, qual a área da loja que ela está querendo saber de informação, se ela quer saber preço, se ela quer saber produto. E mais avançado ainda, até comprar por aqui tem a opção dela fazer, de você deixar a opção dela comprar o teu produto. Então, feito o CTA, vamos para o sexto item que vai é, te mostrar as vantagens de ter uma página e não um perfil. É análise de dados. Então, você quando tem uma página no Facebook, você consegue ter acesso das pessoas que estão acessando. É, você consegue ter acesso aos dados das pessoas que estão acessando a sua página. Através da tua página de Facebook, você consegue é, ver como está o desenvolvimento da página do teu concorrente e saber o que, que ele está publicando, o que está dando mais certo para ele ou não tá compartilhando a tela eu vou mostrar como fazer isso na tua página do facebook você vai lá em informações está lá no topo lá no menu você vai clicar em informações você vai cair aqui nessa área de informações você pode selecionar é, quais os dias que você quer saber as, as últimas informações você pode hoje ontem nos últimos sete dias ou nos últimos 28 dias aqui no caso por exemplo tá nos últimos 28 dias Aqui eu consigo ver que minha página está crescendo aí 175% nesses últimos 28 dias. Eu alcancei 127 mil pessoas nesses 28 dias. Tem 10.350 pessoas envolvidas com as minhas publicações. Enfim, aqui eu consigo ver quais publicações que estão tendo mais engajamento. Mas o que eu quero te mostrar é isso daqui. Como você adicionar a página para você acompanhar as páginas de publicações as publicações e as páginas semelhantes com a sua, enfim, os seus concorrentes mesmo. Vamos supor que você tenha uma loja de modas. Então vamos começar a adicionar aqui algumas, algumas páginas de modas. Eu não, eu não lembro nenhum nome de moda, mas aqui agora, deslumbre modas. É uma página que a gente vai acompanhar. Vamos colocar uma outra página aqui. É, Dani Modas, eu adiciono, acompanhar página. Vamos colocar aqui, Flora Modas, e eu ponho lá acompanhar página. Lu Modas. tá? Ele me deu aqui cinco páginas para me acompanhar, ok? E eu vou monitorar o projeto, o progresso destas cinco páginas. Clico em Concluir, beleza? Eu sei aqui dessas páginas quais delas estão tendo mais ou menos engajamento. Então, se eu comparo a uh, Deslumbre com a Flora, eu consigo ver aqui o total de curtidas que a Deslumbre tem, o total de curtida que a Flora tem. Uh, só que aqui eu consigo ver que a deslumbre tem mais curtida que a flora, porém, a flora está crescendo mais do que a deslumbre. Ela está crescendo, a página está crescendo 1.2, enquanto a deslumbre cresce 2.0. Eu sei aqui que a deslumbre fez 6 publicações e a flora fez apenas 3. Tá? Porém, eu consigo ver aqui que a, o envolvimento de pessoas com a deslumbre é bem maior do que as outras. Ela está aqui com 7.1%. 1K, que são 7.100 pessoas envolvidas com as publicações. É, e aí, quando eu vejo o que o meu concorrente está fazendo, eu vejo os números dele aqui, eu consigo ver o que, que ele está fazendo que está dando certo. Então, ontem a Deslumbre postou, às 9h41, esses, esses looks aqui. Ela postou aqui 37 fotos de novos looks. Então, ela teve aqui 3 compartilhamentos, 20 comentários, 276 pessoas engajaram com aquilo que ela publicou. Então, eu vou saber o que está que tendo engajamento, o que está comentando. Com esse mecanismo aqui, com essa ferramenta, você consegue monitorar praticamente em tempo real o teu concorrente e também o desenvolvimento da tua própria página. Aqui no item 7, você consegue administrar o número de pessoas que vão utilizar e que vão, vão aliás, você consegue é, colocar várias pessoas administrando a sua página, entendeu? São, você consegue colocar, por exemplo, seu funcionário é, com autorização para fazer publicação ou para apenas moderar as, a, os comentários que são feitos nos posts ou para ele também comentar é, posts na sua fanpage, enfim, você consegue moderar é, as funções disso tudo. Eu vou novamente compartilhar a minha página e te mostrar na prática como fazer isso. Você vai novamente lá em Configurações, lá em Configurações você vai acessar a área de funções administrativas, aqui ó, descendo do lado direito, do lado esquerdo, funções administrativas. E em funções administrativas você vai escolher quem pode fazer o que. Né? você vai lá é, escolher se você quer colocar um editor ou se você quer colocar a pessoa para ser administrador. A pessoa que é administradora, ela pode fazer tudo na sua página. Inclusive, te excluir dela, tá? apagar a sua página, ela consegue fazer o que ela quiser com a sua página. Quando você busca, você pode colocar ela como editor. Então, ela pode fazer várias coisas. Ela pode editar a capa da página, o avatar, as informações sobre isso. Só que ela tem algumas restrições, que só o editor pode fazer. Você pode colocar ela como moderador, então o moderador vai poder é, moderar, responder, excluir comentários, criar anúncios, ver quem criou uma publicação, comentário, enfim, uma série de outras situações. E de praxe, aqui o que você vai utilizar mais é administrador, editor e moderador, dentro da, da linha hierárquica aí da sua loja, do seu comércio. Tá okay? É interessante que você tenha mais de um administrador da página Porque quem é dono da sua página é o seu perfil Pode ser que uma hora ou outra você perca por um motivo ou outro Perca o seu perfil pessoal Se você perder o seu perfil pessoal e tiver só ele administrando a sua página Você vai perder a sua página Você não vai conseguir mais ter acesso a ela Ela vai continuar no ar, mas você não vai conseguir fazer mais nada nela Na sequência, vamos aí então para o próximo item que é o, o principal motivo de você ter uma página. E eu, eu quero que você entenda, e eu acho que eu vou conseguir fazer você entender mais pra frente quando a gente for falar de anúncio patrocinado, mas é, o principal motivo é a opção que você tem de, através da página, você conseguir fazer anúncios patrocinados. O que, que são anúncios patrocinados? É quando você paga para o Facebook entregar as suas publicações, as suas postagens e os seus anúncios mesmo, as suas propagandas. Você consegue fazer esse anúncio gastando pouco e atingindo só quem te interessa. Você consegue segmentar esse anúncio, por exemplo, se você tem uma padaria. Quem é que consome numa padaria? Geralmente um raio curto, um raio de 4, 5 quilômetros no máximo. Então você consegue segmentar o anúncio somente para esse raio. Se você tem uma loja... É, física de roupa, ou se você tem uma oficina, talvez você vá atender somente as pessoas do seu bairro, se você mora numa cidade grande. Se você mora numa cidade pequena, você vai atender somente as pessoas que estão em volta ali da área que você atua, talvez na área central, né? É, ou na área do seu bairro. Enfim, você consegue dividir desde um raio de um quilômetro só e atingir somente as pessoas que estão um quilômetro em volta da sua loja. Até mesmo o Brasil inteiro, dependendo daquilo que você vende. Então as possibilidades são inúmeras quando a gente começa a trabalhar com anúncios patrocinado E é aí que a gente vai separar quem quer jogar de verdade e quem quer ficar na mesma isso. Se você quer realmente entender aquilo que é possível fazer através do Facebook e do Instagram, você vai começar a usar os anúncios patrocinados. Você pode investir pouco, às vezes você investe aí 10 reais por dia, R$300 reais praticamente no mês, você consegue ter. Muito resultado, resultado muito bom e de forma rápida. Se você chegou até aqui e tem um perfil da sua loja e está se perguntando, e agora o que, que eu faço? Eu tenho o perfil da minha loja, tenho quase 5 mil amigos, eu uso esse perfil para divulgar a minha loja, eu vou criar uma página do zero? A notícia boa é que não, você não precisa criar uma página do zero. Eu vou deixar disponível para você e no final desse treinamento vou enviar um e-mail para você com um treinamento, um, um acesso a uma aula que eu vou te ensinar como transformar perfil em página. Então você vai poder pegar esse perfil da sua loja que você já tem, que você já está trabalhando e transformar ele em uma página da sua loja. Inclusive, transformando os amigos que você tem no seu perfil em curtidas na sua página. Você não perde nem os amigos que você já, já conquistou na sua página, no teu, no teu perfil pessoal da sua loja, nem isso você vai perder você vai transformar é, esse perfil em página e continuar aí é, divulgando e usufruindo aí das inúmeras vantagens que você tem é, por utilizar uma página e não um perfil espero que você tenha entendido isso e que já faça essa ação logo amanhã já transforme o seu perfil em página ou já comece a fazer uma página no Facebook, beleza? Dando sequência, nós vamos começar a falar sobre a geração de conteúdos. É o segundo item desse treinamento de hoje. E para você saber é, o que gerar de conteúdo, como gerar esse conteúdo, você precisa entender a primeira coisa é saber com quem que você está falando. Você tem que entender quem que é o seu público-alvo. Por mais tempo que você tenha experiência no mercado, e eu acredito que essa experiência é muito válida, você saber quem é o teu cliente, você saber chamar esse cliente pelo nome, você sabe quem é a Joana, Maria, Magali, o seu José, o, o, você que tem uma oficina sabe quem vai vir consertar o carro, sabe o perfil desse cliente, você que vende calçado, você que vende roupa, você que vende material de construção, é, enfim, você que presta serviço você sabe basicamente quem é o teu cliente mas o ideal é que você consiga formatar esse cliente e que você consiga ter informações mais precisas como idade, sexo quais são os gostos dessas pessoas é, qual é a faixa de receita faixa de ganho familiar dessas pessoas para que você entenda quais são os problemas e as dores desse, desses clientes desses fãs da sua página, para que daí você consiga produzir conteúdo de forma mais assertiva na hora de entregar, né? você possa produzir de forma mais assertiva na hora de entregar conteúdo. E você fazendo isso, essas pessoas vão se interessar por aquilo que você está colocando na sua página e você também vai atrair o mesmo perfil de público que ainda não é seu cliente, talvez, ou que ainda não tenha curtido a sua página. Porque através das ações que você vai fazer com os anúncios patrocinados, você vai atrair esse mesmo perfil de pessoa que já é o teu cliente, então você vai conseguir angariar novos clientes e aumentar o faturamento da sua loja. Então tudo que a gente está, que eu estou te entregando até agora, tudo que a gente está trabalhando até esse momento é com esse objetivo de óbvio é, aumentar a venda da sua loja. Afinal de contas é para isso que você quer divulgar, tá? A, a, a tua intenção inicial é vender mais. Tá? e Então, dando sequência, você entendendo isso, eu quero te dar mais um presente. Para que você consiga formatar isso de forma técnica, você pode usar um formulário de pesquisa. E existem várias formas de você fazer um formulário de pesquisa. Só que eu vou te entregar uma pronta já. Com algumas, pessoas, algumas perguntas que vão te ajudar a definir quem que é o teu público-alvo. É uma pesquisa online que você vai utilizar. Você vai encaminhar já para esses clientes teus. É, talvez você já deva ter... O WhatsApp desses clientes, tem o e-mail deles ou tem o telefone ou se você ainda não tem, você já pode começar a perguntar isso e começar a criar um cadastro de clientes. Se você já tem um sistema de gerenciamento da sua loja e às vezes não usa começa a usar. Se você não tem começa a pensar em colocar um sistema que você vai é, pegar essas informações. E-mail telefone, nome da pessoa, endereço, enfim e você vai poder encaminhar para essas pessoas esse formulário. Encaminhando esse formulário até pelo WhatsApp, por exemplo, é um link que você manda para essas pessoas, e as pessoas através do celular mesmo, elas podem acessar esse link, acessar esse formulário e responder algumas respostas curtas e rápidas ali que eles vão te dar. E conforme essas pessoas vão respondendo, automaticamente você já vai tendo acesso a essas respostas, e também acesso aos gráficos que essas respostas vão gerando. Então você vai com começar a ter lá na tua mão ali, de forma rápida, prática, qual é a faixa etária, se, a pessoa, se as pessoas são mais de 25 anos, menos de 65, o que, que mais incomoda elas, quais são os principais anseios que essas pessoas têm, o que, que elas querem encontrar na sua loja, qual produto que ela não encontra, que ela gostaria de encontrar, enfim. Uma série de perguntas que eu vou passar para você nesse formulário, que vai te ajudar muito, tá? E, e se você quer receber esse formulário pronto, né, e também receber uma aula grátis que eu vou te dar, um link para você ter acesso a uma aula grátis de como editar esse formulário do seu jeito, às vezes o, o que eu vou te mandar não está do teu gosto, eu vou te ensinar como você editar, como você criar o seu próprio formulário no Google Drive, é só você comentar aí nesse Nesse vídeo, eu quero. E você comentando eu quero, já identifico a tua, uh, o teu desejo aí. E já vou mandar para você através do teu message. Ou através do teu, do teu WhatsApp. Ou através, ou por e-mail. É só você dizer eu quero que eu vou encaminhar esse formulário. Eu vou encaminhar só para quem comentar eu quero. Beleza? Então, por isso que é importante você continuar... É, firme e forte aí Acompanhando esse treinamento Porque vai ter mais outras vantagens aí Que eu vou te passar só para quem continuar assistindo Beleza? Vamos dando sequência, presta atenção Espero que você esteja com papel uma caneta Anotando as coisas que eu estou dizendo Apesar desse vídeo ficar gravado é, Tem coisas que só quem tiver ao vivo Agora vai ter acesso, beleza? E falando agora em O que publicar Eu quero começar Te dizendo o que não publicar e aí pode até parecer um pouco contra-intuitivo. Você vai falar, Rodrigo, mas como assim eu tenho minha página no Facebook e meu Instagram e não vou publicar produto, preço, oferta e promoção? Não. Você não vai publicar isso. Pelo menos é, não é o conteúdo principal que você vai publicar. E você vai publicar produtos, preços, ofertas e promoções em momentos estratégicos e eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho, como vai ser. Tá? Por quê? Primeiro porque você não tem que ser um chato da internet, você não tem que ser aquele chato que pega número de WhatsApp aleatório e começa a mandar foto e preço do teu produto. Ou mesmo que você me mande um produto que eu goste, ou eu gosto de carro e você vai me mandar uma foto de, de algum acessório para carro, mas não é a hora, eu não quero receber essa informação pelo WhatsApp, a não ser que eu tenha te dado permissão para isso. Por isso que não é interessante você trabalhar com produto, preço, oferta e promoção nas suas estratégias de redes sociais. Quando você vai trabalhar com Facebook, Instagram, Instagram, WhatsApp, a não ser em momentos específicos, para que você não seja um chato. Tá? E o que postar, então, na internet? Você vai postar dicas, bastidores da sua loja e, as, e histórias. É, dessa forma, você vai cativar a sua audiência... E você vai tornar esses seguidores em clientes fiéis, tá? E aí eu vou te dar alguns exemplos do que são dicas, que são bastidores e como que são essas histórias. E às vezes você pode de início achar que é meio confuso isso e pensar, ah Rodrigo, você está viajando, eu vou para a prática mesmo, vou postar produto, preço promoção. Pode fazer isso, não tem problema, continua fazendo o jeito que você está fazendo. Só que o meu objetivo aqui é te mostrar o caminho correto. É uma forma que a gente está utilizando, um método que a gente está utilizando, já com várias lojas, e as pessoas estão tendo resultado. Eu vou depois te mostrar alguns depoimentos de pessoas que têm resultado utilizando esse método que eu estou te falando. Então vai por mim, você não vai bater cabeça, você vai economizar tempo e dinheiro, e vai com certeza conseguir aumentar o retorno da sua loja. A gente vai utilizar, é, conquistar esse cliente, conquistar essa audiência, através da emoção. E como que você faz para conquistar o cliente através da emoção. Não é publicando preço, produto e promoção. Tá? Para ficar mais, mais simples, vamos te dar uma ideia mais, mais próxima. É, como que você vai fazer, é, como que você vai conquistar essas pessoas através da emoção? Você vai entregar valor para elas. E como que você entrega valor? Se aquilo que você postou ajudar de alguma forma essa pessoa, você vai ativar o gatilho da reciprocidade. Reciprocidade O que, que é esse gatilho? São os gatilhos mentais Que a gente usa para poder convencer as pessoas A fazer alguma coisa que a gente quer E quando você entrega valor Você ativa o, o, o gatilho mental Da reciprocidade Por exemplo é, Você pode ensinar Na tua página do Facebook Como uma pessoa tirar A mancha da blusinha dela Se você ensinar essa pessoa Como tirar a mancha da blusinha Com certeza ela vai se sentir agradecida e com certeza, quando ela for pensar em comprar alguma roupa, ela vai lembrar de você. E, com, e é bem provável que ela vai compartilhar esse conteúdo que você pôs, ela vai comentar, ela vai mostrar isso para as amigas e vai aumentar o engajamento na tua página. Vai transformar a tua página e o teu conteúdo muito mais próximo daquilo, que você ajudou ela a resolver, daquele problema que você ajudou ela a resolver. Então, de certa forma, você está ajudando ela a resolver um tipo de dor que é relacionada à sua loja. Imagina que você tem uma loja de material de construção. Você vai dar uma dica de, por exemplo, como a pessoa consertar um vazamento da pia. Então, é bem provável que essa pessoa, quando pensar em comprar, sei lá, um saco de cimento, ela vai lembrar da tua loja. Tá? Então, são algumas dicas simples rápidas aí que a gente pode pensar. Só que eu tenho certeza que você aí vendo eu me vendo falar isso daí, é bem provável que na sua mente já comece a te dar algumas ideias. E por isso que é legal você já ir anotando essas ideias de postagens. Ok? E eu vou, para quem chegou até aqui, novamente eu vou te ajudar é, na hora de você produzir esse conteúdo. tá? Eu vou te dar uma planilha de conteúdos, com vários modelos do que publicar, tá? e como que vai funcionar isso, e como que eu posso te dar um modelo se eu não sei qual é o seu negócio, eu vou te mostrar compartilhando minha tela novamente aqui, então aqui é uma tabela feita na Excel, é uma tabela simples, mas que vai poder, vai te ajudar a te dar um norte do que fazer, de como organizar essas publicações durante a semana. É, por exemplo, na segunda-feira você vai colocar uma frase positiva às 7 horas da manhã. Né? É, depois você vai colocar é, uma publicação no History dos bastidores da sua loja ali uh, às 10 horas da manhã. Entendeu? Você pode colocar essa frase positiva também no Facebook e também colocar no Instagram. Óbvio que tem algumas uh, variações importantes que você tem que levar em consideração na hora de fazer publicações, que cada plataforma tem algumas exigências específicas. Por exemplo, o Facebook, ele, não, ele, ele reduz a entrega do teu conteúdo quando você põe é, no, é, imagens com mais de 20% de texto na imagem. Então, quando você coloca lá ó, a arte do seu panfleto no Facebook, isso praticamente não serve para nada, porque o Facebook não entrega, as pessoas não lê, e você acaba perdendo tempo e fazer isso não serve para nada. Ou quando você coloca, ah, vou fazer uma arte e coloca lá uma foto com um monte de dizer preço, coloca preço, tamanho, descrição, tudo lá naquela imagem não adianta nada. O Facebook barra a entrega desse conteúdo. Porque o Facebook quer é que você coloque texto na área de texto. Imagem com no máximo 20%. Então, essa frase positiva, você vai colocar no Facebook de uma forma. Você pode, a frase prática, provavelmente vai estar na área de texto. Né? E essa imagem vai representar alguma coisa é, que tenha alguma relação com essa frase. Você pode achar essa imagem no, no, no Google ou em algum banco de imagem free. Que eu posso te passar depois também alguns links. Isso tudo, é, não tem como eu te mostrar isso agora porque o tempo do treinamento a gente ia ficar, é, eu ia passar um treinamento inteirinho só falando sobre forma de você publicar. Eu vou te mandar essa tabela e você, conforme eu estiver tendo dúvida, você pode entrar entrando em contato comigo que, é, e também acessando os, os nossos canais no YouTube, no Facebook, eu vou tando, sempre estar tá te dando dicas de como fazer publicações, formatos de publicações e te ajudar a melhorar cada vez mais. tá Dando sequência, uma coisa que você tem que ter em mente é que toda publicação que você for fazer, ela tem que ter um objetivo de marketing. Você tem que saber, eu vou fazer uma publicação porque eu quero vender esse produto, vou fazer uma publicação porque eu quero aumentar o engajamento do meu público, vou fazer uma publicação porque eu quero aumentar o número de pessoas que vão curtir a minha página, vou fazer uma publicação porque eu quero aumentar a aceitação da minha marca... Eu quero aumentar a percepção de valor que a pessoa tem em relação à minha loja. Cada publicação vai atingir um objetivo específico, tá certo? E aqui a gente começa a falar sobre os anúncios patrocinados. E é aqui que você vai utilizar esses objetivos que eu te, que eu te falei agora de publicação. É Aqui que você começa a linkar esse conteúdo junto com os objetivos de marketing específico, Tá? E para isso, antes de eu entrar na plataforma do gerenciador de anúncios, te ensinar como faz para instalar o gerenciador de anúncios e começar a criar anúncios, ainda hoje você vai aprender isso, eu preciso que você entenda o conceito de funil de venda. Mas o que é esse conceito de funil de vendas? Nós vamos dividir é, as pessoas que são potenciais compradores do, do, dos produtos que a sua loja vende em três tipos de público. Público frio. Público morno e público quente. Por quê? Nessa teoria de funil de venda, nós temos que utilizar uma forma de filtrar as pessoas que realmente podem comprar aquilo que você está oferecendo. Porque por mais que a gente tente atingir todas as pessoas, sempre terão aquelas que não vão dar a mínima para o nosso negócio. Isso em qualquer lugar é desse jeito. Eu acompanho já há algum tempo o Fábio Bindes, especialista em marketing digital e também em tráfego para negócios locais. E ele desenvolveu uma teoria e uma técnica que eu venho aplicando e tem dado muito certo com os nossos clientes. Então nós vamos trabalhar nessa, nessa técnica, nesse método da seguinte forma os primeiros anúncios nós vamos trabalhar uma categoria de anúncios entregando só valor sem oferta sem preço sem falar de produto especificamente sem falar de promoção só valor valor e valor só dica história bastidores da sua loja para o público frio e nós vamos segmentar a entrega desses anúncios apenas por idade gênero e região conforme nós fomos é, atingindo essas pessoas é, mais, é, as pessoas que se interessarem por aquilo que a gente vai, vai entregar de conteúdo vão começar a se engajar, vão começar a engajar nesse conteúdo curtindo, compartilhando, comentando, né? é, assistindo os vídeos por mais tempo e é aí que nós vamos começar a filtrar porque o Facebook ele dá essa informação e eu consigo ter essa informação de quem foram as pessoas que se engajaram Nessa primeira etapa, nesse público frio. Então, se nós atingimos ali na cidade 20 mil pessoas com as primeiras campanhas, com os primeiros posts. Dessas 20 mil, apenas é, 10 mil engajaram, ou 5 mil pessoas engajaram, comentaram, curtiram, ou fizeram algum tipo de reação naquilo que a gente publicou. O Facebook me consegue me mostrar exatamente quem foram somente essas pessoas. Então, nesse segundo momento, nós vamos começar a criar anúncios e fazer publicações direcionadas só para esse público morno. E aí nós vamos começar a entregar sazonalmente algumas ofertas. Nós continuamos fazendo aquele conteúdo de valor, conteúdo com dicas, orientações, contando história, mostrando o bastidor, sem oferta, mas aí nós pagamos e pedimos para o Face entregar só para essas pessoas que fazem parte do nosso público morno. Tá? E vamos fazer também... Sazonalmente, sazonalmente ofertas para essas pessoas. Vamos daí sem dizer ó, oh, estamos uh, com campanha nesse final de semana de tanto por tanto, ou toda a loja com 50%, ou esse tipo de produto, vai estar tá com esse tipo de vantagem, ou compre isso, ganha aquilo. Enfim, aí sim a gente começa a trabalhar com ofertas somente para o público que já interagiu em outros momentos com as postagens que nós fizemos anteriormente. Tá? E lá na frente, depois que a gente conseguir filtrar esse público, em um terceiro momento nós vamos começar a entregar, aí que chama-se de oferta matadora. Por que oferta matadora? São anúncios específicos só para quem estiver na nossa lista de clientes, ou só para quem estiver na nossa lista de pessoas que realmente interagem e são fãs e super fãs da nossa página. Essa terceira etapa ela é um pouco mais complexa para mim te explicar e te ensinar como criar uma lista. E isso, é, nós vamos é, daria aí só, é, é, dois, duas, três é, sessões de duas, três horas cada uma, só para te mostrar como fazer isso. Tá? Então, hoje nós vamos nos ater somente em como criar o seu gerenciador de anúncio e como começar a fazer anúncio para o público frio para tornar esse público, fazer esse público caminhar e tornar ele público morto. Tá? Então eu vou compartilhar a minha tela e eu vou mostrar como você, primeira coisa, é criar o seu gerenciador de anúncios. No seu perfil, no perfil pessoal, seu físico, que administra a sua página da loja, você vai entrar no seu perfil, vai clicar na setinha lateral superior ali, esquerda superior nessa setinha aqui em cima, ó, você vai clicar nela e lá embaixo você vai achar, você vai encontrar ali gerenciador de anúncio e aqui embaixo gerenciador de anúncios, vai clicar. Quando você clica em gerenciador de anúncio, eu não vou clicar porque eu já tenho meu instalado, mas quando você clica, você vai cair direto na plataforma de criação de anúncio, você vai cair direto aqui, ó. Só que para isso, você vai primeiro fazer algumas configurações simples, que é a atualização, a, o cadastro do seu, do seu cartão de crédito, ou você escolhe para fazer o pagamento por boleto ou por cartão de crédito. A gente sempre orienta a colocar o cartão de crédito porque é mais tranquilo, você não precisa ficar a toda hora pagando os boletos. Né, e você consegue é, fazer esse controle De valor que você quer gastar no mês Então você coloca lá um limite de 300 reais Ele não vai gastar mais do que 300 reais Enfim, você vai escolher Ou boleto ou cartão de crédito A questão é que uma vez que você escolheu A forma de pagamento, você não consegue alterar Vai ser sempre cartão de crédito Ou sempre boleto São configurações básicas, rápidas Que na hora que você clicar ali em gerenciador de anúncio Vai te levar para esse campo E você consegue fazer Tranquilamente. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar aqui também no, na página do Clique Logista. Enfim, quando você cai, cai no gerenciador de anúncios, é, você vai utilizar dois tipos de objetivo de marketing sempre para atrair o público frio. Você vai utilizar ou alcance ou visualização de vídeo. Visualização de vídeo, óbvio, quando você tiver algum anúncio feito em vídeo. Você mostrando a, a tua loja, ou você contando uma história ou você dando algum tipo de dica em vídeo e vídeo lógico que é sempre melhor do que do que imagem mas se você não foi você vai utilizar o objetivo de alcance então vamos utilizando aqui o objetivo de alcance aqui você vai dar o nome da campanha você coloca aqui o nome da campanha aqui você vai escolher uh, o orçamento se você pode colocar diário ou vitalício se você for colocar apenas 10 reais o orçamento total, é bom que você utilize o vitalício. Agora, o melhor resultado sempre que os especialistas passam é você utilizar o diário. Então, você pode começar lá com 5 reais por dia tá e coloque em continuar. O gerenciador de anúncios, para você entender basicamente como ele funciona, ele é dividido em três fases. Primeiro, você escolhe o teu objetivo de, de marketing aqui é na campanha, depois você vai no nível de conjunto de anúncios, e depois você vai no nível de anúncios. Então, no nível de campanha, nós escolhemos o orçamento e o tipo de, de objetivo de campanha que a gente vai utilizar. Indo aqui para o conjunto de anúncios, nós vamos começar a segmentar o público de que forma? Como eu falei, como é público frio, a gente vai usar a segmentação primária você vai colocar a cidade que você mora, eu costumo colocar aqui em Rolândia, como é cidade pequena eu coloco o CEP 86.600 ele já vai me dar a opção de segmentar toda a cidade, e aqui eu, você começa a segmentar também por idade então vamos colocar aqui acima de 25 anos e menos de 55, menos de 50 e vamos supor que seu público seja o público feminino né? Você pode trabalhar feminino, masculino Dependendo do negócio, a maioria do negócio A maioria dos negócios Você trabalha com todos os públicos Todos os gêneros, dois gêneros é, Agora se a tua loja for mais específica For só a moda feminina Você vai trabalhar com o público feminino só Feito isso Você segue E vai aqui em continuar Lá embaixo Se você ver aqui, ó, deixa eu voltar aqui nesse nível você viu que quando eu segmentei aqui Rolândia, pelo CEP, e pela idade e pelo, pelo gênero, já me deu o perfil, o alcance potencial. Então, posso alcançar até 16 mil pessoas. Né? Dependendo do valor que eu for investir e o tempo que eu estiver investindo nesses anúncios, eu consigo alcançar até 16 mil pessoas. Eu desço, vou lá em continuar e aqui eu vou selecionar qual página que eu vou trabalhar. Se você tiver é, só uma página, provavelmente vai, já vai aparecer a sua página. Se tiver mais de uma página, então é bom que você fique atento e escolha aqui qual é a sua página. Tua página estando já alinhada com o teu Instagram, né, você já vai fazer essa conexão. É, se ela não tiver, ela já vai te dar a opção aqui de você fazer essa conexão. Então você já faz a configuração de conectar a tua página com o teu Instagram. Se você tiver dificuldade de fazer isso... Tem uma aula no nosso curso específica só te ensinando como fazer a conexão do teu Instagram com o teu Facebook, com a tua página. Aqui você vai escolher qual é a imagem e qual é a arte que você vai utilizar para divulgar. E aí você já vai ter uma arte no seu computador, um, uma, um anúncio que você tenha feito, ou aquele vídeo com a dica que você tenha dado. Tá? E vamos supor aqui que é, você tenha feito uma dica em imagem. Então você vai adicionar mídia adicionar imagem e vai escolher a imagem que você quer utilizar para fazer essa publicação, tá? Eu vou usar aqui uma publicação de um cliente, por exemplo. Ele fez uma dica de utilização de, de para você comer castanha do pará que faz bem, enfim. Ele tem uma loja de produtos naturais que você escolhe a imagem e aqui você vai colocar o texto. Já é óbvio que é interessante que você já tenha feito, escrito esse texto antes você já tenha feito esse texto antes aí você vai só colar o texto aqui ok? e pronto você vai descer aqui e nós não vamos entrar no mérito de configuração de pixel e, e outras situações que podem ser feitas aqui o que eu estou te mostrando aqui é o anúncio básico que você pode fazer é, sem utilizar o botão impulsionar e sem utilizar o botão promover ele não te dá essas opções que nós temos aqui. Aí você vai clicar em confirmar, ele já vai começar a fazer a análise do teu anúncio e já começa a rodar aí geralmente em menos de 24 horas, tá certo? Essa é uma forma simples de você fazer um anúncio, né, para começar a fazer com que o público frio interaja com as, as publicações que você faz. Mais adiante, numa outra oportunidade, eu vou te mostrar como fazer a geração do público personalizado e depois como você gerar a lista e fazer anúncios só para o pessoal da sua lista. tá? E agora eu quero falar um pouquinho sobre as ferramentas de venda que você pode utilizar. Você consegue utilizar, fazer uma loja na página do Facebook e integrar essa, essa loja com as publicações que você faz no Instagram. Essa, essa configuração ela é um pouquinho mais demorada para mim conseguir te ensinar. Então, como eu falei, nem tudo a gente consegue passar. Esse é um treinamento básico para você começar a entender a lógica de como utilizar Facebook, Instagram e WhatsApp para promover sua loja e para gerar venda. Então hoje eu vou me ater mais ao catálogo do WhatsApp Business. Se você não tem o um WhatsApp Business, já faz a instalação e já aprende a como utilizar o catálogo. Vamos lá? Então você clicando aqui no WhatsApp Business, você vai entrar no seu WhatsApp. E lá no seu WhatsApp, você clica nas três bolinhas em cima ali. ó. Clica nas três bolinhas em cima e vai embaixo ali em configurações. Lá em configurações, você vai é, procurar aqui configurações da empresa. Em configurações da empresa vai aparecer o segundo item ali, que é o item catálogo. Você clica no catálogo e vamos adicionar um produto novo aqui. Você vai clicar na, no maiszinho embaixo, no, no símbolo de maiszinho verdinho ali no lado é, esquerdo, direito embaixo. Clicou ali, você vai escolher uma foto da galeria de imagens. Já Provavelmente já você deve, já deve ter tirado daí né? uma foto do produto que você vai estar oferecendo. Eu vou colocar uma foto qualquer aqui. Coloca o nome do produto. Coloca o preço. Se você quiser, você pode adicionar mais campo para colocar a descrição. Aqui você tem a opção de colocar um link de venda. Então... É, se você já tiver um e-commerce, um site com produtos hospedados, ou tiver produtos hospedados no Mercado Livre, ou se quiser utilizar o PagSeguro, você coloca o link aqui e a pessoa já pode fazer a compra na hora aqui desse produto. É interessante você colocar o código do, do produto para você ter controle aí sobre o que, que você cadastrou. Pode pôr mais imagens, se quiser pode colocar vídeo também. Salvou. Ele vai entrar num período de análise, então o Facebook, o WhatsApp, ele vai fazer uma análise prévia daquilo que você publicou. Depois que ele sair esse reloginho que tem aqui, ele aparece ele está com um reloginho em cima ali, né? Verde. Depois que ele sair o relógio, ele está como produto aprovado. Eu vou entrar em um produto aqui que já está aprovado para você olhar. E, ou melhor, eu vou, vou sair do produto aqui e vou entrar. Aqui em algum, em algum... Vou entrar aqui conversar comigo mesmo. aqui ó Para você enviar esse produto, você vai ir na pessoa que você quer, no cliente seu. Vai clicar no símbolozinho de anexo, que é um, um clipezinho. E ele já vai aparecer para aparecer você a opção de catálogo aqui do lado. Você clica em catálogo, ele vai abrir o seu catálogo. E vai dar a opção de você escolher qual produto que você quer enviar para esse cliente. Você pode enviar um, pode enviar tudo. né Clicou lá, selecionou o produto que você quer enviar. Clica no, no verdinho de enviar. Ele vai aparecer já para o teu cliente dessa forma. Ó, com o nome do produto, o preço. Se o cliente clicar em ver, ele vai aparecer toda a descrição para ele. o forma de pagamento, o link de compra. Consegue ver todas as fotos. Inclusive, até os outros produtos que estão no seu catálogo. Beleza? Simples, fácil, rápido e muito prático. Vai te ajudar muito na hora de você fazer é, a distribuição e apresentação do teu produto para os teus clientes. Mas se isso faz sentido para você e você ainda não faz isso, eu tenho uma boa notícia. É mais fácil do que você imagina, mais prático e mais barato do que você imagina conseguir adquirir um passo a passo que vai te mostrar desde o início é, até o final, como fazer todas essas configurações e conseguir então divulgar e ter sucesso é, vendendo mais, utilizando as redes sociais, promovendo a sua loja. Se isso faz sentido para você, fique comigo que eu tenho uma proposta para te fazer. Olha, eu sei que às vezes pode parecer muito bom para ser verdade, mas eu te garanto que nesse momento existem milhares de lojistas no Brasil que está usando esse método, está tá usando as redes sociais e está tendo resultado. Eu vou te mostrar um caso da dona Marlene do seu Nelson, um dos nossos clientes, que já usa esse método e está tendo muito resultado faz tempo. Olha só. Olha, as propagandas é, antes eram feitas mais a, a rádio e rua, né? Carro de rua. É, sempre deu resultado até uns anos atrás, né?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 então, eu só posso parabenizar o seu trabalho e dizer que para nós a internet está sendo muito importante. A gente tem feito vários trabalhos com o Rodrigo e esses trabalhos têm nos dado bastante resultado. O Rodrigo é uma pessoa muito especial para a gente, nos deixa bem à vontade e a gente tem visto que é, tem melhorado para a gente. A loja tem tido muito retorno através dos trabalhos feitos por Rodrigo. Já faz um bom tempo que a gente trabalha junto e dá muito resultado. É, os lives, os vídeos, o feedback depois. Então é um trabalho bem legal que dá resultado e eu indico para vocês aí fazer uma parceria porque vale a pena. É, a procura de alunos foi bem maior, né? hoje as pessoas já sabem o endereço da academia e tem chegado aqui com frequência, graças à live que foi feito com o Rodrigo. O Rodrigo foi uma das pessoas que eu procurei para nos ajudar com as ações de marketing, para estar tá fomentando e aumentando as vendas da loja e foi muito sucesso e tive a oportunidade de firmar uma parceria aí com o Rodrigo. É, trouxe um resultado ótimo para a nossa loja, aumentou o fluxo de cliente e teve uma divulgação maior da nossa marca na cidade. Assim como eles, você também, independente do tamanho da sua loja, pode ter resultado utilizando as redes sociais. Como eu já te mostrei no início desse treinamento, no Brasil são mais de 140 milhões de pessoas que utilizam as redes sociais todos os dias e eu tenho certeza que posso te ajudar a conquistar o seu espaço nesse mercado utilizando as tuas mídias sociais você sabe por que, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar Vou te contar um pouquinho da minha história eu sou filho e neto de comerciante é, aos 15 16 anos de idade eu queria trabalhar e arrumei um emprego em um posto de gasolina só que meu pai disse que ele não queria que eu trabalhasse e que eu estudasse porque, segundo ele, a forma que a gente começa a nossa vida profissional pode determinar todo o restante da nossa vida profissional ao longo da nossa carreira. No meu caso, ele tinha razão. Pouco tempo depois de tanto eu insistir, eu consegui um emprego. Minha mãe me ajudou a arrumar um emprego e aqui no jornal Notícias da Cidade. um jornal que tinha aqui na cidade de Rolândia. eu comecei a trabalhar como vendedor de publicidade. Pouco tempo depois... Fui para a televisão cultura também trabalhando com publicidade e logo iniciei a faculdade de marketing e propaganda. Já no segundo ano, montei uma agência de propaganda, de publicidade, atendendo lojistas aqui da cidade de Rolândia. É, cinco anos eu trabalhei com essa agência, era uma agência e produtora audiovisual. Me casei, fui para Sinop e lá em Sinop fui trabalhar como diretor de marketing do SBT. De lá, fui convidado para trabalhar na agência DMD, uma agência de propaganda, e depois de dois anos voltei aqui para a cidade de Rolândia e trabalhei como diretor de marketing da Rádio Cultura de Rolândia. Depois fui convidado a trabalhar nessa mesma função na rádio Manchete, ali da cidade de Londrina, quando eu decidi, então, em 2011, montar o meu próprio jornal, foi quando eu montei, então, o jornal Manchete do Povo. Foram sete anos de trabalho é, como proprietário do jornal Manchete e nesses, em todos esses anos, toda, toda essa caminhada minha vendendo publicidade, uma dificuldade que eu tinha era sempre conseguir gerar é, resultado para esses comerciantes, para esses lojistas. Afinal de contas, se eu não gero resultado para o lojista, ele não continua comprando de mim. Então, sempre foi uma busca e uma... Uma luta muito grande eu consegui gerar resultado. E mesmo que eu gerasse resultado, quando eles anunciavam comigo na TV, na rádio, no jornal, era muito difícil mensurar esse resultado para eles. Era difícil eu conseguir comprovar esse resultado para eles. E com o meu jornal, eu, nos últimos 4, 5 anos, eu comecei a tentar enxergar e a buscar uma forma de realmente dar resultado e, e conseguir provar e mensurar isso e foi então que eu comecei a me especializar em marketing digital e eu descobri daí no marketing digital uma possibilidade de realmente fazer isso, gerar resultado e provar e mostrar esse resultado. Hoje com certeza não tem nenhuma outra forma que possa dar mais resultado do que você utilizar as suas próprias redes sociais. E foi assim que então eu descobri esse novo método de como fazer que o cliente tenha resultado, anunciando nas próprias mídias sociais dele. E é isso que eu quero fazer agora com você. Eu quero dividir isso com você. Por quê? É, nessa empreitada minha, eu acabei, então, nesses últimos dois anos, montando uma agência de marketing digital. E aprimorei mais essa técnica, validei ela no mercado e consegui dar resultado para outras pessoas. São 20 anos de experiência que eu tenho trabalhando com publicidade para o varejo, para o lojista, para o comércio, que hoje eu formatei em um treinamento. E eu quero dividir isso com você, eu quero dividir isso com os lojistas, é, nesse formato 100% online, que é possível ser aplicado em qualquer comércio local, em qualquer loja, independente do tamanho que seja, independente da verba que você tenha disponível para utilizar. Você pode me perguntar, Rodrigo, por que você quer fazer isso? Óbvio, eu quero vender o meu treinamento, mas não é só por isso. É uma forma de deixar um legado, é uma forma que eu tenho de agradecer a esse mercado que me sustentou durante 20 anos, durante toda a minha carreira. É uma forma de entregar para esse lojista, para esse comerciante, o resultado de uma busca que eu sempre tive nesses 20 anos, a busca de entregar resultado de fato, de fato fazer com que você, lojista, quando vai investir o seu dinheiro, é, em, em propaganda, em publicidade para divulgar o seu negócio para melhorar as vendas da sua loja para você poder sustentar a sua família para você poder pagar seu imposto para compensar o esforço que você tem em acordar cedo todo dia e abrir a sua loja é, hoje eu consigo retribuir toda essa confiança que o comércio teve em mim durante esses 20 anos através desse treinamento dessa, desse curso que eu estou deixando disponível hoje eu tenho certeza que você, ao longo dos seus anos de experiência, chegou até aqui fazendo de um jeito. Você conseguiu ter sucesso com a sua loja é, sempre trabalhando de uma forma e até aqui deu certo essa forma. Só que eu quero que você pare e pense, reflita um pouco. Se a mesma forma que você utiliza todos esses anos para fazer propaganda, continua te dando o mesmo retorno e o mesmo resultado que antes. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas deve entender que já não tem tido o mesmo resultado que antes. Sabe por quê? Porque a mesma forma que você utilizava antes já não funciona mais. E tem um motivo para isso. A audiência não está mais nas mídias tradicionais. A audiência está na internet. e cada... Por isso que se você parar para analisar, se você for pesquisar, você vai entender que a grande maioria das mídias tradicionais estão passando por grandes dificuldades financeiras. As TVs, rádios, jornais estão demitindo funcionários, demitindo jornalistas. E pior, isso acaba deixando a mídia tradicional cada vez mais cara, porque dá menos resultado e é mais difícil de fazer. Eu vou te dar um exemplo. Quanto custa hoje para você fazer mil panfletos? Para você fazer a arte, imprimir esses mil panfletos e distribuir. Eu acredito que em média, dependendo da tua região, não, é, vai custar aí pelo menos 300 reais. Então você faz uma conta que 300 reais é o teu custo por mil para utilizar a mídia de panfleto. Se você vai utilizar as redes sociais hoje, a internet, através do Facebook e do Instagram, o teu custo por mil ele não chega a R$ reais e Então é muito mais barato e muito mais fácil, além de que com as redes sociais você consegue segmentar a entrega desse material. Por isso, eu acredito que você não pode esperar até a última televisão fechar, até o último jornal parar de distribuir, ou até o último cliente ignorar o teu panfleto e jogar ele no lixo para começar a investir de fato nas mídias sociais. Nesse treinamento que eu passei hoje para você, foi apenas algumas opções e os passos iniciais que você pode utilizar para conseguir ter resultado na internet. Se fosse para me apresentar o método todo, pode ter certeza que nós vamos ficar aqui dias e dias para conseguir entregar para você tudo isso. Por isso eu desenvolvi um treinamento que é 100% digital, 100% online e vai te mostrar o passo a passo de como colocar realmente a sua rede, a sua loja nas redes sociais de forma fácil, simples e prática. Por isso eu tenho uma oferta para te fazer. Como que funciona esse treinamento? Assim como eu te mostrei ali no início, ele é dividido em quatro módulos. No primeiro módulo eu vou te mostrar como você criar o um ambiente digital da sua loja. E são mais de 20 aulas que você vai poder entender de fato tudo aquilo que faz sentido para você e como que você vai fazer para configurar todas tua, as suas redes sociais do início até o final. Facebook e o Instagram eles são plataformas é, completas e muitas vezes complexas, mas com esse módulo você vai ver que não precisa ser um expert em informática para conseguir aprender a transformar as suas redes sociais em um instrumento, e uma ferramenta que vai te ajudar e muito. Já no segundo módulo, você vai aprender como produzir conteúdo. Eu vou te mostrar também ferramentas que vão te ajudar a fazer essa produção de conteúdo, utilizando muitas vezes apenas um celular. Você pode achar que produzir conteúdo, às vezes, é um bicho de sete cabeças. É muito difícil, precisa contratar designer. Você não vai precisar ficar queimando a cabeça para poder pensar o que publicar nas suas redes sociais. Eu vou te ajudar a fazer um planejamento completo de publicação e de conteúdo. Eu sei que nem sempre é fácil produzir conteúdo, por isso eu vou te mostrar nesse módulo várias sacadas interessantes e técnicas que você vai utilizar e com certeza vai abrir a sua mente. Já no terceiro módulo eu vou te ajudar a como configurar, instalar e utilizar o gerenciador de anúncios para fazer anúncios de forma eficaz e segmentada. Como você viu, o Facebook e o Instagram é uma plataforma com milhões de usuários. Então cada vez menos o Facebook está entregando as suas publicações de forma orgânica, ou seja, sem pagar. Isso acaba se tornando um problema. E para você conseguir competir com essa infinidade de publicações que são feitas diariamente no Facebook e no Instagram, você tem que saber pelo menos o básico de como utilizar essa plataforma. Investir bem menos do que você já investe na mídia tradicional e ter muito mais retorno. É isso que os anúncios patrocinados podem proporcionar para você. O quarto módulo pode-se dizer que é a de mestre. Gerar movimento na sua loja e aumentar o tráfego de pessoas na sua loja física é o nosso objetivo principal e isso com certeza já vai aumentar as suas vendas. Mas eu vou te ajudar a ir muito mais além, utilizando essas redes sociais para também fazer transações online. Você conseguir atender o seu cliente de forma online pode fazer com que o seu negócio alcance uma escala ainda maior, que somente da forma que você vende hoje, pessoalmente você não conseguiria. Certamente que o objetivo da maioria dos lojistas é ter um bom fluxo de caixa, atingir as suas metas de venda e conseguir ter um bom estoque aí no seu negócio. E para que você consiga atingir todos esses objetivos, o que você precisa é de tráfego na sua loja, é pessoas indo lá e consumindo aquilo que você está oferecendo. Por isso eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo desse treinamento, não tenho dúvida, você vai conseguir aumentar o tráfego de pessoas na sua loja e vai conseguir aumentar o número de vendas e vai aumentar gradativamente o faturamento mensal da sua loja. Além de todo esse treinamento, de todas essas, essas informações, você adquirindo esse, esse curso, você vai ter o direito de entrar em um grupo fechado do Facebook. Esse grupo fechado você vai conseguir trocar ideia e fazer um Network com inúmeras, inúmeros outros empresários do Brasil inteiro de vários outros segmentos. A gente sabe que muitas vezes é difícil a gente conseguir trocar ideia. Com, com outro empresário, muitas vezes até porque esse outro empresário acaba sendo o seu concorrente quando ele está ali na mesma região. Através desse grupo não. Você consegue ter acesso a essas pessoas, debater com ela problemas, mostrar para ela dificuldades que você está tendo, entender a dificuldade dessas outras pessoas, trocar informação e conseguir chegar muito mais rápido aos seus objetivos. Mas, além de tudo isso que eu estou te falando, eu ainda tenho um bônus para você. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. As primeiras 20 pessoas que comprarem esse curso, eu vou dar uma mentoria de 90 dias, uma hora por semana, é, ao vivo e online comigo, exclusivamente conversando com você, debatendo seus problemas, é, vendo quais são as principais dificuldades que você está tendo em aplicar todo esse passo a passo e eu vou te ajudar a traçar uma estratégia de comunicação, desde o início. Além de eu te ajudar com o passo a passo, Sanando algumas dúvidas que você vai ter ou te ajudando a fazer algumas, algumas dessas atividades que tem no curso, eu vou a, o principal de tudo é que eu vou te ajudar a fazer um planejamento estratégico de comunicação da sua empresa. Para você ter uma ideia, um, uma mentoria como essa custaria aí em torno de R$ reais a hora. Tá? E vamos trabalhar, vamos supor que nós vamos trabalhar então 12 semanas. Isso vai dar um investimento de R$ 2.112,00 que você vai ter gratuitamente sem custo nenhum. Então só aí você já economiza R$ 2.111,00, porque eu vou te ajudar a traçar esse plano estratégico desde o início. Pode ser que você tenha dificuldade de, util de utilizar o computador, afinal de contas é, as novas tecnologias surgem a todo momento e a toda hora tem uma coisa nova para aprender. Só que eu sei que você é guerreiro e chegou até aqui. Por isso, eu tenho certeza que você vai conseguir superar esse desafio. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar nesse início, para que você consiga aí destravar nesse começo e deslanchar. Com certeza, ter os resultados que você espera. Para facilitar ainda mais a sua vida, nesse novo momento, eu vou dar para você de graça um pacote de imagens. Isso mesmo, vou te dar um pacote com imagens, artes já prontas, pré-elaboradas, que você pode Reeditar, colocar sua logomarca e fazer da forma que você achar melhor. Para você ter uma ideia, só esse pacote hoje custaria aí em torno de 250, 260 reais. São várias e várias, mais de 80 mil opções de arte, logomarca, imagens, fotos, modelos, enfim, esse pacote para você vai sair de graça. Mas lembrando que esses dois bônus, a minha mentoria, mais esse pacote de artes, só vai ter as primeiras 20 pessoas que comprarem. Você deve estar me perguntando, tá Rodrigo, mas e quanto que custa isso? Mas antes de eu te falar o preço, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para calcular o quanto que você pode estar tá perdendo por não estar tá utilizando as redes sociais para divulgar suas lojas? Vamos fazer um cálculo rápido. Vamos supor que, por menor que seja o resultado que investir nas redes sociais possa te dar, vamos supor que você tenha aí um aumento de 10% mensal. E vamos supor que vamos colocar por base uma loja que vende 30 mil reais por mês. 10%, são 3 mil reais por mês que você está perdendo. No ano, 36 mil reais que você deixa de ganhar por não utilizar as redes sociais. É um dinheiro que você poderia estar tá comprando, mudando de carro, comprando um carro, é o dinheiro que você poderia estar tá usando para viajar com a sua família, para pagar é, uma faculdade para o seu filho, enfim, são 36 mil reais no ano que você deixa de ganhar só por não saber utilizar as redes sociais. Aí você pode pensar em contratar alguém para fazer isso. Eu contrato um funcionário e pago alguém para fazer isso para mim. Imagina quanto que você não gasta aí para contratar uma pessoa hoje, com salário, décimo terceiro, férias. É, se ela morar longe tem que pagar vale transporte, vale alimentação, enfim, toda todo esse custo que você tem para investir em uma na contratação de uma pessoa, além do risco que você pode ter aí caso tenha que demitir ou se ela queira sair. Com, em relação a processos trabalhistas. Tem uma outra opção, você pode contratar uma agência, só que uma agência entre produção audiovisual, produção de arte, gerenciamento de tráfego, produção e gerenciamento de conteúdo, você vai gastar aí pelo menos reais, se for para ela fazer tudo isso que eu tô, vou te ensinar a fazer utilizando esse método que você, você tem à disposição tua. Aí. Mas... Vamos, vamos supor ainda que você decida é, por uma ou por outra opção. Ou contrata alguém ou contrata uma agência. De qualquer forma, você tem que ter a mínima noção do que você vai precisar que eles façam para você. eu te dar um exemplo. Por mais que você tenha um contador para fazer a parte financeira da sua loja, quem tem que saber do financeiro é você. Você não vai lá no final do, do mês contratar uma pessoa para fazer o financeiro e só vai lá no final do mês retirar o dinheiro. É óbvio que não, você tem que ter noção daquilo que está entrando e está saindo. O marketing da tua loja é a mesma coisa. Você não pode delegar essa função importante para as pessoas fazerem sem você ter o um mínimo de conhecimento. Então, todo esse investimento que você faz hoje e, você, e todo esse dinheiro que você deixa de ganhar hoje você pode resolver por apenas 12 vezes de R$ 97,14. É isso mesmo. Só custa isso. 12 vezes de R$ reais e 14. ainda você leva a mentoria que eu vou te ajudar a fazer economiza R$ mil e reais e ainda ganha um pacote de imagens para você utilizar na produção do seu conteúdo e como eu tenho certeza que esse passo a passo funciona eu vou te dar 15 dias de garantia isso mesmo você adquire curso por R$ reais e 14 centavos ao mês e tem 15 dias para você entrar na plataforma ver as aulas a fazer os primeiros, as primeiras aulas do passo a passo, decidir se é isso mesmo que você quer. Se por algum motivo, qualquer motivo, você não ficar 100% satisfeito, eu devolvo o seu dinheiro. É só você me mandar um e-mail de volta e eu devolvo o seu dinheiro dentro do prazo de 15 dias. E o link para você aproveitar essa, essa oferta já está sendo enviado no seu e-mail, é, dá uma olhadinha lá na sua caixa de spam, às vezes chegou o seu e-mail e caiu lá na, na caixa de spam, já está sendo enviado através do seu WhatsApp, já estou colocando, mandando pelo Messenger também, estou colocando no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram, enfim, em algum lugar você vai ter acesso a esse link. Mas eu quero ser sincero com você, você tem três opções agora para você fazer. Tem três decisões que você pode tomar. A primeira é não fazer nada. Continuar do jeito que está. Tudo bem, por mim, tranquilo. É uma escolha sua. É você quem decide. A segunda opção... É você fazer por conta própria Rodrigo, eu não quero comprar o seu curso e vou continuar estudando por conta própria é óbvio que você vai encontrar muito conteúdo é, gratuito no Youtube, em tutoriais, enfim se fizer uma busca no Google, vai encontrar muita coisa, porém, você vai ter que bater muita cabeça e perder muito dinheiro e tempo para conseguir chegar a próximo a esse método que eu estou te passando, próximo a entender um passo a passo que vai te levar do ponto A ao ponto B de forma fácil, rápida, prática e barata. Então, é uma decisão que você vai tomar. Ou você pode ter a terceira opção, que é comprar o um produto, é comprar esse treinamento, adquirir esse treinamento, ganhar essa mentoria, ganhar esse pacote com essas informações, ganhar esse pacote de artes, e imagens e conseguir já a partir de amanhã mudar a história da sua loja e como eu disse eu assumo todo o risco desse negócio porque durante 15 dias você tem a chance e oportunidade de entrar na, na, na plataforma ver se é isso mesmo que você quer e se você não ficar satisfeito eu devolvo seu dinheiro e a partir de agora eu continuo aqui é, atendendo vocês vou é, ficar ao vivo aqui. E atender aí, responder as perguntas que vocês possam ter feito durante o curso e também responder as dúvidas que você possa ter em relação a como adquirir esse treinamento, tá?